Esse vídeo foi feito para a disciplina a 812 Técnicas Construtivas II da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas e tem como objetivo demonstrar um processo de impermeabilização de piso externo. Uma construção está sujeita a intempéries como incidência solar, mutações climáticas, vento, umidade relativa, variação de temperatura e chuva. A impermeabilização tem como objetivo impedir a corrosão dos materiais, aumentar a durabilidade das construções, diminuindo a necessidade de reformas e pinturas, garantir ambientes mais salubres e proteger as superfícies de umidade, manchas e fungos. A eficiência da impermeabilização depende das eficiências dos materiais escolhidos e do sistema aplicado. Segundo a NBR 9575, de 2010, a impermeabilização é um conjunto de operações e técnicas construtivas composto por uma ou mais camadas que tem por finalidade proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, vapores e da umidade. O processo que escolhemos tem 10 etapas. e Para a execução do processo, vamos precisar dos seguintes materiais. Luvas, óculos de proteção, roupas compridas, capacete, máscara de proteção, botas ou sapatos fechados, que embora nem sempre utilizados durante o vídeo, são necessários. Os materiais utilizados foram argamassa impermeável de cimento, areia e aditivo de traço 1 para 3 para 1, argamassa colante, água, manta asfáltica, piso e rejunte. Outros materiais foram desempenadeira, colher de pedreiro, balde, nível de bolha, régua e esquadro, martelo de borracha, carrinho de mão, estopa e espaçadores. Vamos acompanhar a preparação do primeiro passo, o preparo da superfície. Aqui essa aqui é a manta asfáltica Não tem no Brasil pós, Não tem no Brasil <risos> Foi carésima Super cara Isso aqui custou 35 reais Pra fazer 2 metros quadrados Fica a dica Para escolher qual tipo de impermeabilização adotar, é necessário então saber quais são as solicitações impostas pelos fluidos nas partes construtivas. Elas podem ocorrer de quatro formas distintas, umidade do solo, água de percolação, fluido sob pressão unilateral ou bilateral e condensação de água. O sistema de impermeabilização adotado, seja ele qual for, deve necessariamente seguir as exigências de desempenho, resistir à degradação, apresentar aderência, flexibilidade, resistência e estabilidade físico-mecânica. Ainda, apresentar uma vida útil adequada. A impermeabilização é um importante fator de segurança da edificação e da integridade física do usuário. A ausência da mesma pode tornar o um ambiente insalubre e com aspecto desagradável, apresentando manchas, eflorescências, oxidação das armaduras e bolores. O custo para a execução da impermeabilização é menor quando está previsto no projeto, custando em média de 1 a 3% do valor total da obra. Porém, quando não planejado e executado depois de algum problema surgir, esse valor pode ser 15 vezes maior.